Relampada! Mas, de facto, isto eu acho que não vai correr muito bem porque eu estou um bocado nervoso também. Devo confessar. E eu acho que isto também está muito apertado aí. Portanto, tá. Diana, não, não, não, Diana queres, queres ficar no meu lugar? Pode ser. Pronto, é a Diana que vai apresentar-nos. <risos> é só surpresa! Obrigada! <risos> é só surpresa. <risos> é só surpresa. A sua garganta de japa. Vá! Vá! Vá! Não quero. Posso tocar também? Ah? Não podemos tocar Não? Relampada! Relampada! Relampada edição especial. Com o patrocínio da Câmara Municipal do Funchal. Meu nome é Dina Duarte e gostava de começar por apresentar o incrível Zose que está ali atrás yeah, a fazer. <risos> Falando em pina colada, vamos apresentar então os nossos patrocinadores. Temos a Red Bull, que patrocina esta temporada e temos novos patrocinadores que são amigos pessoais. Temos o Tanqueray, o Siroc e o Dom Julio. Tequila, vodka e gin. É um TGV. É um TGV. <risos> é um TGV. Nesse caso, apresentei como um VGT, mas pronto, é vida, não sai. Oh, é uh... é Não, acompanho. <risos> e são, são todos amigos próximos. Uh... Temos aqui duas convidadas que eu conheço bem demais para estar a fazer este hotel. <risos> não vai dar ah. certo. certo. Temos a Juliana Andrade connosco. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. E temos a Diana Pita. Uh -huh. yes. uh -huh. e é isto. é isso muito obrigada por terem foi um prazer agora sim vamos perguntar ali aos osos os osos quem tem um osos tem tudo e quem não tem que vá ao three house que ele está lá muitas vezes então o que é que temos aí então fazer um Desconstruí uma uma colada meti tequila em vez do tipo rum e meti também uh, maracujá, e agora vou terminar com o Tropical e com o Red Bull sem açúcar também. — Uh, Muito, muito bem. bem. — Uma salva de balas, cara. — Muda tudo, então. — É açúcar. — Sim, porque nós já estamos nervosas aqui e ninguém precisa de mais, mais açúcar. — ah, é? <risos> Muito bem, então eu vou uh, começar pela Diana Pita Oh, yes. Uh, — Diana. — Sim, Diana. Quem que é isto? O que dizem os teus? Não. Ah, é ah, Tremossos e salsados. Uma é uma piada. Acho que se enquecem. É um sketch que dizem o que é que se faz, o que é que... Tremossos... Não, não interessa. É isso. É a Diana Pita. Uma, é coisa, que eu, uma coisa que eu adoro... Eu, eu vou fazer esta apresentação ao meu jeito. Sim, acho que sim. Não dá é para melhor. fingir que não nos conhecemos. A Diana Pita é a pessoa que eu conheço que mais é, vive como e existe como uma princesa do Disney. Oh. É verdade. <risos> que gosta, que é. gosta de música Pimba. É, não é. Sei se... Sim, tem um sonho secreto de ser uh, hum. cantora Pimba. Não tão secreto agora. Sim. <risos> uh, obrigada, trabalha. de nada, Nada, nada. E uma coisa que muita gente não sabe é que a Diana uh, tem... Aquilo que eu gosto de chamar um equilíbrio perfeito entre o lado sonhador e ingênuo, e depois é um animal, quando chega ao palco, uh, e, e já fez... Não é assim uma pessoa muito de se gabar, mas já fizeste aqui umas coisas muito interessantes, não já entre elas o lago, não sei, isto diz alguma coisa, o lago? Hum, diz muitas coisas. Queres hum, falar um bocadinho sobre isso? Hum vai não há coisas muito muito interessantes e, e coisas muito boas que já fui fazendo ao longo do meu percurso e também graças a pessoas que têm passado por mim e que a gente vai se encaminhando e os trabalhos vão se encaminhando o lago é um é o último projeto que acabei de fazer num âmbito mais uh, da escola num âmbito Cadê? escolar que tem por aí novidades em breve, mas que para já não podem ainda todas ser reveladas, mas é um projeto, é um projeto bem ambicioso e bem, bem, bonito, bem bonito. Mas é no âmbito do é Projeto Panos, não é? É, exatamente, no âmbito do Projeto Panos, um projeto a nível nacional, uma proposta do Teatro Nacional Ana Maria II, em que uh, fazemos uma estreia absoluta de um espetáculo, e é, lá. é Muito obrigada é, isso, obrigada. obrigada. é pá, Agora faço ah, papel fala. de entregar a ah, bebida é uma coisa. Tinha que aparecer. O André Mas tinha é que arranjar ótimo. uma maneira de aparecer. Desculpa, podes. É é uma ótimo. camisa como o, o, o, os ossos. Ah, pois. Eu Há adorava. Um eu adorava. Se eu voltar a apresentar isto, eu quero uma camisa com abacates. Uhum. Olha, chinchim. Chinchim. Um grande plano de dinasticar-se, não é? Aqui a é denotar o seu mérito outra vez. A voz. Está bom, essa uh, boa, Como é que tu disseste, Zos? Não uh, tem nada a ver. Como é que é? Desconstruída. <risos> uma desconstruída. Nós usamos muito. Oh. bem. A desconstrução. Bem, bem... Olha, posso dizer que desconstruíste uma festa na minha boca. <risos> este... Não é ótimo. É muito. <risos> Com <o> patrocínio, <risos> não né? <risos> é? Muito bem. Muito bem. Mas é isso. Mas pronto, mas foi, foi um bom desafio, foi um bom projeto, uma estreia absoluta e que, por motivos do Covid, não é? Ficamos aqui todos um bocadinho interrompidos, mas que em breve penso que vão, vão surgir aí novidades boas, ainda sobre o lago. Uhum. Eu, eu tenho a certeza que sim. Sim, foi, pelo menos foi um projeto bem ambicioso e sair, um, sair do panorama regional e ir um bocadinho para o panorama nacional fez-me bem a mim, enquanto profissional, docente e também os alunos. É sempre bom também sair e ir ver outras coisas e fazer outras coisas lá fora. Sim. Eu, eu já vou apresentar a Juliana, mas antes disso, tu tocaste aí num ponto... Ou oh, não, pronto. É só uma pessoa que eu encontrei <risos> não, ali nas escadas e disse Olha, queres vir? Ela disse sim. <risos> mas tocaste aí num ponto importante. Esta coisa de sair, vocês sentem que de alguma forma, no... já vamos quase num ano disto, Sentem, sentem aquela claustrofobia. Eu confesso que sinto um bocadinho. Uh, vocês sentem isso também? Fala. Não, eu estou a falar. <risos> é. uh, a claustrofobia não tem propriamente a ver com o ano em si específico. Que tem a ver mesmo com o facto de ser uh, estar numa ilha e termos pouco acesso, principalmente na área que é dança, uh, temos poucas coisas. Já se fazem coisas bonitas, mas para beber delas é preciso sempre sair. Já é uma lacuna. Minha, não tem a ver com o ano, propriamente preciso de mais e preciso de beber algum sítio e de ver coisas novas. E claro que é essencial para continuares a criar, para continuares a ter ideias. E acredito que para as pessoas que estão habituadas a isso, o facto de ter fechado e não poderem sair e não poderem ver coisas, porque nós, graças a Deus, mesmo com cinco pessoas, continuamos abertos, mas hum, continuamos a fazê-lo e acho que uh, estamos a lutar por isso. E muito bem, mas no continente estão mesmo fechados e não há nada, não há acesso à cultura. E é muito triste quando das principais coisas que aconteceram e nos aqueciam era no confinamento, poderes ter momentos artísticos e, e ter partilhas de artistas. eram um dos melhores momentos do dia e o pessoal organizava-se para ver aquilo. Então se calhar a cultura é mais importante do que parece, não, é? se não são só cantiguinhas e dancinhas e faz parte de nós e, e nós precisamos disso para viver também e sobreviver. Uhum. E acho que, sim, é muito importante sair e, mesmo para além de, do Covid, acho que devemos sempre procurar coisas novas para crescermos também. Acho que sim. Falou Juliana Andrade, uma rapariga de múltiplos talentos, Ui. já fez parte de vários aglomerados artísticos, como Dançando com a Diferença, por exemplo, atualmente dá aulas no gabinete coisa observatório observatório antigo gabinete de computador que tens que atualizar o teu Facebook uh... <risos> vocês vão buscar coisas ao Facebook Deve estar a eu vou a buscar a <risos> todo lado todo <risos> lado Tenho aqui umas coisas que vocês nem imaginam é a mulher fetiche do Nuno and the End Os seus oh, vídeos <risos> um, nasceu assim de dezembro de 1984 temos aqui um Sagitário temos ali também, uh, olha, eu não sei se isto está certo já. Estou hum? com medo. Temos aqui uma nativa de peixes, que é a Diana Pita, que nasceu a 26 de fevereiro de 1988. Sou 5 de novembro de 1987, sou um escorpião. Ai, 94, Temos aqui uma boa combinação astral para jogar um jogo. <risos> <risos> Isto está ótimo, isto é alguma porcentagem de álcool. Não, é que nós, se é calhar pode claro, usar o corpo. Pode desbarar um é pouco. É porque eu agora olhei para a da Juliana e percebi que se calhar te vais exagerar um bocadinho. Isto vai adianta. ser o um episódio com mais audiências de sério. Desculpa, André. Faz mais uns audios para... um Então, nós sabemos que a música eh, nos, nos transporta para, para momentos e pode ser um. Um ótimo, um ótimo desbloqueador de conversa e, portanto, eu queria, queria perguntar-vos se, se esta música vos diz alguma coisa. Muito bem. Por acaso não. não, não. É uma é música. Bom partilhar. Então, isto é é um, um musical qualquer. É, é. Chicago, é. acho É que Não, isto só <risos> aventuras. É personagens. Nós gostamos de experimentar a personagens, defini. Não, não uma, das, uma das coisas que fazia até bem pouco tempo antes do Covid era coreografar para o casino, para o show do casino. Uhum. E fui convidada para fazer um projeto em que o diretor artístico era o Márcio. Um, Sobre, sobre... Sobre o quê? Sobre... Sensualidade. Beleza. Essas coisas todas bonitas. Tudo aquilo que vocês são, naturalmente. Oi, sim. Si, nós uma coisa. No Nosso dia a dia. Assim. Assim. Assim, nós acordamos sempre assim. Sempre. sempre. É por acaso que nós amamos isso. A melhor amante. E então, nesse projeto, uma das, das ideias normalmente são bailarinas, que dançam, óbvio. Mas nós queríamos buscar também atores e modelos e fazer uma mistura. É só, eram mais performers do que propriamente bailarinos. E eu tive uma grande ideia como esta senhora. É extremamente engraçada, embora ela esteja aqui sim É muito engraçada e muito expressiva. E toda sensualona. Uhum. Não parece. Yeah. Ela tipo, não digas isso, a minha mãe vai ver, não mas é verdade. Fica, o registro. Hum, e então uh, achei por bem convidar a Diana. Que adorou a ah, ideia. A lindo. Sabem aquela, aquela, aquela ilusão de, de aquele sítio onde vês aqueles corpos, aquelas pessoas todas giras, tipo com aquela energia aquele fantástica amor. e não sei o quê. E depois tu achas tipo, que nunca vai chegar lá. E depois ela arranja-me um papel em que eu sou aquela que é assistente de toda aquela figura é? da sensualidade, não sei o quê. Eu sou assistente e depois eu... há uma delas que falta e não, eu devido também uma delas. Então imagino que é a energia e a alegria de estar ali e ser uma delas. E tu também, também, também és uh, intérprete tradutora, não é? Porque disseram que tu tens uma capacidade fora do normal. Um. Para traduzir as músicas inglesas para... <risos> para pa, pa, turco, não é? <risos> é. Podemos falar um bocadinho sobre isso. É basta que tuas <minha> Paulo a cantar a música esta. Sim, cantou um bocadinho. Não, um um não. Não, não me posso fazer isso aqui numa escola, portanto... É, Uma escola de música. Eu é acho que, que, que, que, que, que, que ele colocou muito gelo na Bay e então não é, não é possível. Não. Eu acho que... Pensa nisso. Sentires. Se que vá, quando ela beira um... a segunda que não é tem isso. álcool, penso que exato que vale. quando, quando chegar a segunda, depois logo vemos. A Juliana vemos. também é ótima, parte. A Juliana é incrível em é muitas Ui. coisas. Um, isto leva-me a outro ponto da nossa conversa. Vocês vão estar juntas em palco? Ou. Nas artes? Para breve, não é? Sim. Sim. Temos um. Uh, vamos fazer no dia, no dia, vamos fazer em março, vamos estrear um, um bailado, que foi uma, uma proposta apresentada à Câmara, do Funchal, em, através do teatro, e vamos estrear na Semana da, da Mulher, do Dia da Mulher, que vão haver vários eventos, nós vamos encerrar essa, essas comemorações e vamos fazer um espetáculo sobre a mulher e sobre a igualdade de géneros. Fantástico. E então... Uh, achei por bem, porque uma das, das ideias é dar a voz à mulher. Para além do bailado do corpo, nós temos a palavra daí a Diana. E vamos trabalhar também, a Diana também vai estar em cena, e vamos ter também uh, o trator e bailarinhos e tudo. E vamos falar um, da igualdade de géneros, porque para além de que uh, tem muito material para trabalhar e muitos focos é muito atual. Uhum. muito atual e e acho que é importante mesmo que as pessoas ajam atenção não não, não não vamos retratar de forma extremista e uhum. não é nada contra os homens aliás uh, a desigualdade e a discriminação também vem muitas vezes e como mulheres não sabemos disso a pressão que nós sentimos da sociedade muitas vezes também vem das mulheres e acho que é importante se eu se acho dizer, que até desculpe, eu acho que até vem, vem mais, mais das mulheres do que, dos outros, do que dos homens eu acho. A verdade é que é uma realidade. Embora connosco se calhar são coisas pequenas que acontecem. O acontece. Há outras realidades muito mais drásticas e piores, mas enquanto houver desigualdade, acho que é importante referir e inquietar as pessoas e, uh, e levar a reflexões e falar sobre isso. E é um bocadinho isto. Ótimo. Aqui, uh, antes de começarmos a, a nossa. Entrevista? Ainda não começou. Não, não, estamos só a ensaiar. Ah, um, estávamos a falar do, do facto de ser uma espécie de work in progress, não é? Portanto, como é que, qual é o vosso processo criativo no sentido em que... Como é que vocês vão do, do nada à primeira ideia e da primeira ideia ao produto final? Como é que costumam ser os vossos processos? Se são similares, se são diferentes? Como é que vocês têm lidado com a pressão constante que é ter um work in progress? Bem, um, nós, nós temos, nós, eu, eu aprendo muito com a Juliana e, e, e vou seguindo muito, é verdade, e, e vou seguindo depois, muito, depois dos trabalhos que estou fazendo com ela, e há, há, há estratégias que funcionam, de facto, e há um, partir de uma imagem, ou partir de, de, de alguma coisa que nós queremos falar e depois ir, ir deixando, ir deixando num, num papel em branco e depois, no mais para a frente, tentar encontrar o ponto de ligação entre tudo tem sido aquilo que tem feito o mais sentido neste momento. E a partir daí, e isto é um, é, acaba por ser uma estratégia muito da Jo e que depois eu vou aplicando também porque funciona, não é? E, e depois vou, vou entrando neste mesmo esquema de como ela queria, não é? Que depois acabamos por nos entender muito bem nesse sentido. Vamos, vamos partilhando ideias, imagens, e se fosse isto, talvez fosse aquilo. E, e estamos numa conversa que surgem mil ideias diferentes. E apontamos todas? E apontamos todas e depois um dia elas vão-se todas ligar. Eu, eu acho que é um processo de organiz... organizado dentro da, da nossa desorganização. Uhum. Normalmente... Um, normalmente não, não, não, é, não é regra, mas... É um bocadinho estranha a forma como, como eu creio, como penso, eu normalmente não não faço grandes teses sobre a situação. Eu vejo a imagem, eu vejo o que quero que aconteça, vejo exatamente no palco onde vai acontecer com as pessoas que eu sei que vão lá estar, com as cores que eu quero e quando idealizo algum tema, alguma situação que ocorre, eu vejo a imagem acontecer. Ok, isto resulta a isto. Independentemente de como vamos ligá-la e o porquê e o contexto específico e fundamentado da coisa, primeiro nós apontamos todas as nossas ideias uhum. E depois, então, vamos encontrando, justificando, algumas que, se calhar, riscamos e simplesmente não aparecem. Mas ah. é tipo uma chuva de ideias que acontecem... E também existem aquelas que, numa altura, fazemos bem para fazer sentido, e depois nos dias seguintes já não fazia sentido. Por isso aquela clareza de perguntarem-nos, por exemplo, nesta altura do campeonato, como é que vai ser o espetáculo, nós não sabemos precisar, porque aquilo que nos parecia bem ontem, hoje, se calhar, já, não, mas já, eu, já fazíamos de forma eu compreendo, diferente. compreendo, eu compreendo isso, até porque eu também, como, como criadora, há uma diferença entre começar de um guião, de uma estrutura pré-definida, para um work in progress. E eu acho que a diferença está está na forma como vamos uh, entendendo e, e interpretando os sinais. Sim. Um, isso leva a mais uma, uma, um trecho que eu gostava que, que vocês ouvissem, e gostava que me, que me falassem um pouco sobre... Sobre ele, se possível, um, enquanto esperamos que comece a nossa música, fala falas de coisas superficiais e sempre ah, em chouriços desde eu 1987. A de tá <risos> não, já temos ali o nosso Alexandre. Mas salva-te palmas para o Alexandre! Puta, agora. Uh! É. agora que eu disse eu também ia dizer. Muito bem, então o que é que tens a dizer sobre, sobre isto? Tem a dizer sobre isto? Quem hey, avisa teu amigo já diz o um velho ditado. Olha bem a tua volta, a sinais por todo lado. Várias quadros, muitas <risos> cores. <risos> <risos> <risos> Eita, fiz. Esta parte foi melhor. Ai, não sei. Está aquele muito... Não sei, nem quero. Um... Queres? Ah, queres? Agora uma criança, não. É o seguinte. Uh, como professora que sou. Não uh, sou exemplar. Não. Uh, tive uma proposta, na altura ainda era gabinete um, de M, Direção de Serviços, e tive uma proposta de, do coordenador da multimédia que queria fazer pegar nas músicas do festival do, do festival de, da canção infantil e trazer uma nova roupagem e uma nova um, abordagem aos temas para. Uhum. revivê-los, trazê-los de volta para as crianças e, e queria que fosse, que tivessem uh, videoclipes dançados. E eu ouvi e disse, oh, espetacular, é bom. Pois meus alunos e as crianças eles vão gostar bastante. Ela não, não estás a perceber. <risos> tu também vais entrar. Eu vou entrar. Sim, vais cantar. Extraordinário aquela situação. Eu como? Sim, tu vais cantar e é para, para puxá-los. E eu, eu, eu pá, não era bem isto mas a verdade é que depois de um imenso prazer e depois eu queria a personagem deles é isso é, é chama tisa, Juju Red Não. e porque já tive muitos anos tive a cabelo vermelho e, e era uma era uma e toda a gente chamava-me personagem na verdade parecia uma personagem e então achei que podia ser um um mote para para criar aquela aquela personagem depois, juntava os alunos quero os miúdos estavam muito vadíssimos. Atenção, eu tinha gente que ia se inscrever na dança, na atividade, porque entre eles que eu jurei de qual o espanto quando chegam lá e é esta pessoa. É esta pessoa assim. Essa pessoa, vou-te já aqui interromper, porque é assim... Isto não é uma pessoa qualquer. Temos aqui... Eu tive o prazer, o privilégio enorme de trabalhar com a Juliana no, no Snow Queen, que foi a, a produção de Natal do Teatro Municipal Baltasar Dias. E a Juliana... Eu fiquei muito contente quando soube que eras tu, que eu vim entrevistar, porque eu sei a Juliana, para quem ainda não percebeu, tem assim um assumido pânico de falar sobre a sua arte, porque a arte deve falar por si, e pronto, e ela é uma artista, não, não, ela é assim, não, não, não. ela não, não é para explicar, não é. é para sentir, mas tu és não mesmo isso. isso, tu és mesmo isso, não é uma fabricação, não é um personagem, não é... Tu, genuinamente, tens um carinho, um respeito, um amor tão grande por aquilo que fazes. Não consigo explicar por palavras. Exato. Isto é, isto é puro. É uma coisa que tu eu sentes. Eu acho que as palavras nunca vão acompanhar o meu pensamento e o que, o, o que é fazer aquilo. Tudo vai ser medíocre. E é isso que eu sinto. depois, para além de ter um censor gigante, tipo Fernando Pessoa, tenho aqui uns heterónimos que estou a falar e não, isto não está a ser entrevista, editista, é tenho esta cena, eu acho que a é hiperatividade chama-se assim, mas não. <risos> mas um, nunca é bom o suficiente, nunca está bom e, e pronto, isto torna-me assim, ansiosa e nervosinha. E, e se calhar, porque incomoda-me um pouco as pessoas depois avaliarem e o facto de ter de fazer um, entrevistas e falar sobre o projeto, não é que não acho pertinente, atenção, acho muito pertinente para quem o faz e bem, e bem feito. Eu acho que que é mau é tu avaliares o projeto e o trabalho que vai ser feito através do que foi dito ali. aqui não, é que não reflete exatamente o, o trabalho e não tem que refletir. E às vezes as pessoas são avaliadas, que é aquela coisa da sociedade, da pressão. E como ela fala isso, ela é eloquente, isso tem um pensamento, o artista... Não, é isto, é simples. Então, como... mas eu, eu acho que isso é ótimo porque, para quem também não sabe, a Juliana é o meu corpo. Eu sou a Diana Duarte, mas também sou a Flor. E o meu corpo é a Juliana, porque eu achava que o meu corpo não acompanhava a, a força da, da mensagem que eu estava a cantar. E então... loucura, deu-te a sim. louca. deu uma louca. <risos> a louca. A Juliana disse, olá, queres ser o meu corpo. E ela disse, não sei o que é que isso quer dizer, mas sim. <risos> e Não foi bem assim, mas foi um bocado. E, e pronto, e como, como tu... Eu sabia que tu não ias querer falar muito trabalho, e a Diana também não ia querer falar assim tanto do seu work in progress, portanto, eu decidi... Ui. Que é a melhor maneira de <risos> bebe, Ju. Sim, acho que é melhor, é melhor de... beberem, mas não ah, bebam muito. É isso. Porque vem aí um joguinho que eu inventei, a que eu gosto de chamar Bebe. bebe. bebe. bebe. bebe. bebe. bebe. bebe. bebe. bebe. ah, ah, ah, ah. Bebe não na... Bebe. Bebe. Bebe. Bebe. Eu vou buscar aqui a minha Laura e Silva portátil. Eu fiquei ontem a noite toda em casa com uma pistola de cola quente a fazer esta preciosidade de kits, como podem verificar. Muito bonita. Vá, anuncie esse jogo como deve ser para o meu separador. Vá! Ai, credo! Desculpe, desculpe! Vocês vão ficar assustada com este bebé Olha, já estou nervosa, porque eu... beber. Bom, então... Como é que se chama o jogo, então, Diana? Bebe. Já posso? Sim. <risos> Temos aqui a Laura e Silva. A Laura e Silva das... das coisas. A nossa caixa de Pandora pessoal. tenho aqui duas perguntas para ti, duas perguntas para ti, duas perguntas para vocês e duas tarefas. Uma para vocês e uma para mim. Daqui só vão sair quatro perguntas, ok? Portanto, o que acontecer, <risos> Como é? acontece. Se vocês completarem a tarefa, eu bebo um shot. Se vocês shot. não completarem a tarefa, vocês shot. bebem um shot. Um shot de? Ah! Tequila! Tequila. don Julio. Tá disse que éramos é é é amigos bem. <risos> Como é que ela está? Vez, vez que me beijas, só ter uma criança. Bem. <risos> Portanto, hum. vamos lá. Ah, tenho... está dentro. Está de... Claro. Eu sou uma mulher muito prendada. Ah, okay. Então, vamos lá. Tira. Diz-me o um nome primeiro. Ah. Diz-me o um nome Posso que aparece. Aparecer? Diana. qual Diana. Qual delas? Então vais perguntar à Diana. Uh! <risos> Espera, eu mudo, não foi fixe, eu mudo. Eu fui fixe, eu A Juliana é ótima a jogar a mudar estas coisas. Mas quem fez as perguntas fui eu, portanto eu vou saber. Não, mas ela me. Ah, puxa, tá <risos> Se pudesses, agora eu vou falar com a Diana. <risos> é Se pudesses é ser uma, uma personagem fictícia, qual serias e porquê? Hã? Ah? <risos> Se ser uma personagem! Se ser uma personagem, hein? e porquê? Fictícia. Mas ela queria uma ou uma que já existe? O que ela quiser. Porquê? Desde que me diga porquê. Ai! Fictícia. Sente só depois! Sente só depois! Fictício. Se ela não quiser responder, vai ter ah. que beber. Não, mas eu estou a responder, só precisa de um tempo pode ser. Tenho que pensar ah, a minha Cuidado resposta. Cuidado com estes tempos. Tem que ser rápido. Não, um... não, não, não, não, rápido. Não, não, não, Não é para é. pensar. Eu a pensar. Eu um ela para. Nós estamos no meio de disc... a falar de qualquer coisa e ela para. Eu... Está tudo banga, mas eu, eu só estou a pensar. É, eu penso. Então pronto, enquanto pensas, traz lá o shot. Não, não, não, mas. Yes, responder. é para ela ah, o shot. Ah, perfeito, perfeito. Calma. Pois é, isso. Bem, Obrigada. Oh. Quando eu acabar de beber este shot, tens que responder. <risos> eu recorro sempre à Juliana para ajudar-nos perguntas. Eu devia ter escrito perguntas mais importantes. eu já daqui, posso a ajuda do Tom Minha mãe está lá fora para me levar, está bem? É isso, eu ajudas, não vou conseguir. Não, não só, vou te só te, só te Vamos contar até 10 e depois, se não responderes, tens que beber. Ai, 10. Nunca é sei que só me vai dar 10 a acabei ação. 8, 7, 6, 5. Não, eu gostava de ser <risos> a gata borralheira. A, a gata borralheira. <risos> é uma nova, você não é nova. Um, é uma nova. Pela outra borralheira não a gata borralheira. Gostava de ser a gata borralheira para hidra. que desta coisa de trabalho, árdua, não sei o quê... Sim. Gosto muito de trabalhar, gosto muito da arte, mas também gosto muito daquela coisa de sentar, de ser servida. De ser, sapatos de cristal. Exato, sapatos de cristal, assim, brilhantes. E, e o príncipe, <risos> e, e adormecer enquanto as coisas são muito isso, mais isso é e, bela, e acordar. Eu, eu, eu É a, de é a, ba é é a bagata. É uma bagata. É, é, é, é uma, uma bagata. Que, que dorme e acorda, <risos> quando estiver tudo bem. Que é pronto, sim. olha, a gata. Eu ah, acho que a cabeça. Felinda, Felinda, eu adoro. Boa, obrigada. Dia, né? obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada, obrigada. Era para ela, eu acho que ai é tá pra pra dar. Dar. Eu Ah, está duas. obrigada. Eu não que comer. Para a vela e para a Vai, vai. Bom, vai vou fazer aqui eu um... Eu acho que a Diana vai ficar adormecida no fim. <risos> vais ah, fazer devagar Temos ainda mais não temos. Vamos lá. <risos> Agora ah, é que eu perguntei. Diana. Sim. Tira uma. Não olha. Não olha. Diz Juliana. Lá, então vais perguntar à Juliana. Ah. Ai, ai Oh não... Está bem, diz. O que é que tens a dizer à Juliana, pequenina, que dançava nos hotéis? Oh my God! Como assim? Se não está no Facebook. Como Você é que nos o que dançava O que é que tens a dizer, a dizer àquela pequenita? <risos> já fazia shake-shakes. <risos> Opa! Que... Não sei o que tenho a dizer. Ele é uma mulher bem resolvida. Mas... Um... Era linda, era, uma... era. Continua por baixo. Não, ela era, era engraçada. Era muito mais engraçada do que agora. Oh, <risos> vai ver outra vez. E eu havia no mundo à parte. Ela via no mundo à parte. E era tipo uma bolha. Eu acho que. As, As imagens que eu tenho de dançar nos hotéis. Eu não lembro dos outros, isto é estranho. Uhum. Eu lembro-me de estar em palco e de adorar aquela sensação, cheia de adrenalina. Eu lembro do meu cunhado me dizer isto. Tu tens problemas rítmicos? E eu. Eu me disse, como, como assim? Posso ter todos os filmes do mundo, do ouvidos, não é? E sinto sim, tu danças um bocadinho à frente dos outros, não era? Era, tipo, sentia que de uma forma, era sempre acelerar. E depois, mesmo quando não era eu, porque as, as minhas irmãs dançavam, eu ficava fora, já antes, e comecei a dançar com os seis anos nos hotéis, com seis, e não parei até acabarem os hotéis na, naquele grupo, e eu dançava fora, pequenina, a, a vê e não queria saber quem estava à volta, eu estava a fazer igual, eu adorava aquilo. E a sensação não era propriamente para mostrar, mas sim o que eu sentia quando dançava. é uma coisa surreal. Mas era muito era muito querida, só que era uma rebelde era terrível, mesmo me lembre. Que para quem teve de aturar aquilo, foi muito complicado. <risos> Agora já está uma pessoa mais calma e mais ponderada, mas era uma miúda muito energética. E muito reivindicativa. E reflexionava tudo. Eu tinha de opinar sobre tudo. E muito crítica. Era essa a pessoa. Foi a Diana. Um Brilha, essa boa, boa, boa, boa, boa. pessoa. Foi Juliana. Relampada. Oh. <risos> <risos> Está a bem, Ai! Não? Não é Ai! Isso, Ai! Tá... Tá Estas é são perguntas mais, mais íntimas, para o pessoal começar a beber mais tequila. É isto o que é ser host da Relâmpago? As coisas é que eu faço para à pôr as Dianna a falar. Fala. Fala. <risos> Agora a culpa é tudo a minha. É isso. Só porque eu sou sincera, e digo que fico nervosa. <risos> eu acho que para duas da, da Diana vocês bebiam... Sim, nós bebemos. Só bem. para ela não ficar sozinha. Nem. Sim, elas bebem. Já, elas bem, é, já, já, já tudo. Tudo. Tarefa. Oh oh. O que isto quer dizer? Se for, escolhe tu, vocês podem me dar alguma coisa para fazer. Ai, posso ver. Se, sim, é para. Se for uh, para vocês, vocês saberão o que tenho que fazer. Ok? Oh, oh. oh my God! Oh. <risos> é delas, não Mas é? é delas. Ah. O que é que está escrito? Faz a tua melhor imitação de uma destas três pessoas. CR7, a pessoa ao teu lado e a Cristina Ferreira. Eu vou fazer da pessoa ao meu lado. Oh. <risos> Qual dela? E não se acho que vou fazer de ti. Eu também posso fazer dela, mas eu acho que vou fazer de ti. Outra vez já fizeste há bocado, não conta? Fiz. Sim, agora eu vou falar com a minha Diana. Uhum. E tá uhum. bem, não tem piada então. O que é que não. é melhor? Não. sei. Eu acho que davas uma boa Cristina. Ah, não, não sei. Nem a vais, pelo amor de Deus. Desculpa. Gosto. Não sei. Então faz posso o... fazer... Hum... Fazer a Diana. Qual delas? Esta. <risos> Esta. Esta. Mas a tua também é giro. eu dou um bocadinho no fé. Está bem. Faz das duas, Para faz das duas. Então, esta, mas esta Diana tem ah, que estar em ação, não um levantar, mas parece-lhe a fazer. Olha, isso, espera, e se a gente fizesse? E eu tipo, Diana, uh, ela. Estou <risos> a pensar a pensar, ok, e se a gente fizer <risos> é isto, é isto, e tu ficas, uau, wow, o que está a passar? Esta DNA. assim, opa, que é tão bonito, E é a sinceridade com que se faz as coisas, e quando vem do coração e a paixão com que se faz, é a essência, é aquele evisceral, é, é, aquilo... é tudo muito assim, alternativo, muito criativo. <risos> é, adores. adorei. Vocês são duas personagens. Muito já, bem, bem. Obrigada, amor. Obrigada, beba! Tens a comer. Agora isto. É ah, baba vá, queres ver. A tarefa ah, é para assim. as duas. Quem é a atriz neste mundo? É para beber. não é? <risos> Tequila? Não tem. Faz Ai, está ali! É. Ah, é para mim mesmo. É. Já, é. antes de fazer, é. antes, de fazer é. antes de fazer que é para... Ah, ah, sim, aí nas canhas. Aquele é frigo e um tu, então, estás acostumada a beber assim um grogue é estou a começar a fazer isto aqui. É a primeira tequila. É melhor do que parece. Ah, sim. É extraordinário. <risos> Nota-se pela cara dela tudo uma, uma satisfação. É ótimo. os uma coisa que criança. <risos> Punch. E love. para finalizar... Não, ah, ela, ela não ela faz? Beu, ela não tem que fazer. Tu vais ver. <risos> Diana. Obrigada, <risos> Zoz. Uma salva palmas para os uh -huh. <risos> Obrigada. Diana. Uh -huh. Última. Juliana <risos> Ai. Tinha mais minhas. Para onde ias tu, quando fugiste de casa aos 3 anos? Só vou dizer uma coisa. Isto é aqui um dedinho de Carolina Caldeira. Que fica restado que ela também fugiu comigo. E ela que me incentivava a estas coisas. ti. Não. Quando quando era... Não sei, aos 3 anos, não sei como passou pela cabeça, mas pensando nas brincadeiras que fazia, e eu tinha uma companheira de brincadeiras, que é a Carolina, para todas. A carne na Caldeira é minha prima, para quem não sabe. E somos, somos tipo irmãs e crescemos juntas e brincávamos juntas e brigávamos muito também. Um, e nós tínhamos brincadeiras muito elaboradas e principalmente sempre que nós decidimos uma brincadeira nós tínhamos de fazê-la a sério. Íamos buscar os materiais, imagina. Era uma loja de roupa. Eu ia buscar roupas e ponha lá dobradinhas. E eu fazia este, todo este processo e depois quando era para brincar a gente não tinha paixorra. Eu penso que a gente deve ter idealizado uh, Mulheres independentes que foram às compras, porque nós íamos de saquinhos, uh, as duas apanhar o autocarro, sem cuecas eu, só para ficar arrastar. Era é uma cena. Sei. Sei como que me <risos> Íamos assim, malucas, as duas de saquinho, deixamos a casa da minha avó, nós chegámos lá na casa da minha avó, e quando a minha avó vai, estávamos na paragem, as duas para ir para algum sítio. Não sei para onde, não sei o que passou na cabeça. É isto, é com este garlite. Esta demência. Pois é, Diana. Não sei para onde ia. Um brinde à Carolina que me mandou as perguntas mais fáceis de responder. Eu pensava que ela ia dizer outra coisa do género. Eu ia para o Virão. Eu logo. era uma noiva por encomenda. Seria, Com não. quatro anos decidi começar não a estar trabalhar. A 10. Qualquer coisa embaraçosa. E pronto. Força! É. Uh. No, tu vais ver que no final é que já estamos a fazer entrevista e tu a responder. <risos> a história Ares da gente. minha vida. Yeah. Bravo! <risos> Obrigada. Parabéns, parabéns. Muito bem. Nós... Agora, já. já acabou as perguntas. Não? Eu gostava de já. terminar. Já. Claro, claro! Sim. <risos> Sim. Bom, estou a ficar descontraidona, não Eu gostava de terminar. Gostava de terminar com... com uma pergunta que eu acho que as mulheres não fazem umas às outras constantemente, ou, ou tantas vezes, quando, quantas deviam. Qual é a coisa de que vocês mais se orgulham? Na vossa vida toda? Iba. Uma coisa que vos encha, não precisa de ser a, mas aquela que, que vos vier à cabeça. Uma coisa de que se orgulham? A mim as minhas decisões. As decisões que tenho tido a nível pessoal, a nível profissional. Todas estas pequenas decisões, grandes decisões, depois que refletem em grandes, a forma como tenho, como tenho decidido gerir as coisas. Naturalmente, com muitas gralhas pelo meio. Pelo meio. Já as pessoas são as gralhas. É a tequilha da tequila, Mas é, basicamente é isso. As pessoas com quem me envolvo. a me envolver. <risos> <risos> tentar, a semeir. não deu, desculpa, Diana. Assim, não o que é que me orgu... Eu acho que orgulho-me da minha educação um, porque tive a sorte de ter. Claro que todas as famílias têm, têm as suas questões, mas tive a sorte de, de ter um pai, uma mãe e umas irmãs muito presentes e que me ensinaram os valores uh, principais de, para, tu, para todas as decisões que tomo. E uma delas é a, a, aquela aquela brincadeira que eu estava em relação ao hotel, que era de ser uma amiga um, difícil e reivindicativa e contestava tudo. Vem um bocadinho, hoje em dia sou mais calma, porque eu tenho uma mãe que é calma, e leva, faz, é muito ativa, mas é, é paciente, faz tudo com muita calma e o meu pai é o oposto. O meu pai, e tenho que questionar tudo e porquê e como, e nós encontramos neste, neste extremos um, um equilíbrio que acho que nos ajudou em todos os processos da nossa vida, a mim, principalmente. Maravilhoso. Diana, Juliana, muito obrigada, foi um prazer obrigada. enorme. Não podia pedir um, um episódio especial mais especial do que este. Feline. Muito orgânico das entranhas. E queria. Uh... <risos> e queria, queria agradecer uma vez mais, à Câmara Municipal do Funchal. Ao Zose, que veio cá fazer essas bombas para nós. Agora Queria estás agradecer. Estão cá dos <risos> <risos> Queria agradecer à Andreia e ao Alex, e ao Estúdio 21, pela confiança depositada em mim. Uhul. E acima de tudo, quero deixar aqui um gigante agradecimento esquisito que estás aí. Ao André, ao André Meniz Vieira, que é a cara do Relampada. E é preciso ser uma pessoa incrivelmente generosa para deixar o ego de lado e dizer a outra pessoa, olha, toma assume o meu bebê, Foi o meu bonito. programa, e faz o que tu quiseres fazer com ele. E isso só revela uma grandeza gigante que, que acho que devia servir de exemplo para, para a comunidade artística cá na Madeira. Há espaço para todos. Um salto Muito obrigada. Muito bem. Obrigada. Um salto para a Diana, que te gustou. Agora a Elvanda oi, espera. <risos> Qual é aquela coisa que tu nunca fizeste nem nunca farás? Aquela coisa que é a partir daqui é sempre para descer. Qual é o limite?